Perda de cabelo feminino. Tratamento. Olá, hoje vou falar sobre a queda de cabelo feminino. Recebi muitas mensagens com dúvidas sobre queda de cabelo feminino. Minha experiência pessoal foi com a queda de cabelo do meu esposo. Inclusive, já contei como descobrir o que fazer para vencer a queda de cabelo em outro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, devido às dúvidas, eu estudei sobre o assunto para assim poder ou não recomendar o mesmo método que eu e meu marido utilizamos. As informações e dicas que passo sempre são 100% naturais e podem te ajudar muito. Então, se você busca a cura definitiva, recomendo que acesse o site que está na descrição desse vídeo. É um método também 100% natural, que já ajudou milhares de homens, mulheres e até celebridades a regenerarem os fios e evitar a queda de cabelo, inclusive o meu esposo. Então, depois do vídeo, corre e acessa o link, ok? Eu apliquei todos os métodos que conhecia para ajudar meu esposo. Até coloquei aqui uma receita que realmente fez a diferença. E vou continuar postando novidades. Se você é nova por aqui e deseja mais informações sobre esse tema, já se inscreve e ative o sininho de notificações. Se já é inscrita, deixe suas dúvidas nos comentários e seu like para ajudar, hein? Podemos ajudar uns aos outros aqui. Conte no seu caso e resultado. Vamos fazer a diferença. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe um like, seu comentário e até o próximo vídeo. Até lá.